Bande Guru Pada Dandam Bhakta Bindasaman Nitham Sri Chaitanya Prabhu Bande Nitha Sahoditam Sri Nanda Nandanang Bande Radhika Charanodayam Gopi Jano Samayuktam Binda Vanamanoharam Vancha kalpataru ashch ke pas hindu bevach patita anang paabu ne bhavishna bebyo namo namo mukang karoti baca alang pangunglang heti kirim yat ki patam paraman tu sibe hoy piya bhakti na bhakti devi satva tva i Na-ra-ayana-namaskita-nara-ncha-iva-narottama nara ncha iva narottama Saraswati sara tato jayo mudira saṅkirtane kishna katho pudeshe gauriya sadanu prakāsa guru bhakti Yukto bhakti pramodaakshaja ko darun daayam sadha paribhavagnam bhagnam abhishto hum teethas padam siva virenchanotam saranya biita tiham puno tapal bhava mahapurushate charuna arvindam yat padabala vana kachanda Visporajita, Kema Pigapadusva Darshi, Purunanuragra, Sasagra, Saramutiha, Saradhika maikadam, Kitaram, Kitaro-Krusha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu-nit-ananda, Shri Adita Gadadharasivasadih, Gaura Bhaktavindu. Shri Krishna Chaitanya prabhu Shri Adva <todicata> Itagadha Dharasivasadihi Gaura Bhakta Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama -ram -ram -ram -ram <coughs> Ajanulamita bhujokano ka ha bhata to sankirtanae kapi taro kamala baru dija baru jyogadharm jagat priya karu karuna ha bhataro Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare rām, hare rām, rām rām, rām rām, hare hare. Namām igaṅge tava pādhipaṅkajam surā surair bandito divvarūpam bhaktiṅca muktiṅca dadā sinirtam Bhavan rupe nasada naranam Ganga taranga ajata kalapam Gauri nirantara bibushi tovam bhagam Nara yonopriam anangomada puharam Baranga sipura pati bhajavishanatham Vagisha Jusho Badane Lakshmir Jasha Cha Vakshashi Jasya Asti Hidhu Sambhi Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Ram Hare Hare Shri Chaitanya Prabhumbande Balo Yopi Yadano Grahat Tare nana matograham Siddhanta Sagaram Shri Chaitanya Prabhumbande Balo Yopi Yadano Grahat Tare nana matograha miyapta-siddhantu-sagaram Gorya Shri Srisrila Bhakti, Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada Paramahamsa Jagat Guruji Sri Vrindavan Das Thakur Mahasaya é o único Guru de toda a nossa sampradaya. Gaudiya Gostipati Sri Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada O Paramahamsa Jagat Guru disse, Srila Vrindavan Das Thakur mahashai. o autor do Chaitanya Bhagavata, é o único Guru de toda a nossa sampradaya. Como assim? Único Guru? E os outros Gurus não são Gurus? Sim. Eles são gurus. Mas, você deve se lembrar, Krishna Vrindavan Das Thakur Mahasai é Vyasadeva, é o Vyasadeva dos passatempos de Chaitanya Mahaprabhu, do Goura Lila. O que, que significa? Que o Senhor Supremo vem na forma de Vyasadeva. Se nós falamos dessa maneira, não há problemas, pois Prabhupada Bhaksidanta quer demonstrar que ele quer nos mostrar, ele quer nos falar sobre ekayan padati. No mundo, esse tipo de concepção hoje em dia é muito raro. O Papa queria nos falar sobre ekayan padati, um caminho único o Guru Parampara. Ekayampadati pode ser traduzido como único caminho ou ponto convergente. Se nós não temos o Ekayampadati, nós estamos desviados do Guru Parampara. E o meu siddhanta, minha filosofia, minha etiqueta, tudo isso vai diferir daquela do Guru Parampara. Ekayampadati significa que nós não vamos uh, aceitar crédito sobre nem nada. Eu não tenho qualidades, eu não tenho especialidades, especificidades, nada disso. Porque tudo vem da fonte original. Quem é você? Você não consegue realizar que a sua vida é temporária. Você não consegue realizar nem a sua própria vida temporária. A instabilidade da vida você não consegue se sentir. Como que você poderia sentir ti, Que tudo tem uma única fonte? Prabhupada quer nos ensinar isso, que o nosso Guru Varga, aqueles que realmente estão em linha com Bhaktisiddhanta Prabhupada, eu sempre digo, eu não tenho nem tempo de ter inimigos e nem pensar, tempo para criticar ninguém. Mas se eu encontro algum assim chamado Acharya que desvia do Guru Parampara, de Prabhupada Bhaktisiddhanta, da Gaudiya Transcendental, eu não sou forçado em falar dele. Você pode me matar, mas eu não vou mudar. Eu vou ficar em silêncio. Eu não vou falar sobre ele. Se ele se desviou do caminho de Prabhupada Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, do Parampara, então, eu tenho o meu direito de não comentar, de não glorificá-lo. Você não vai poder me forçar a isso. Então, Prabhupada Bhaktivedanta nos indica que Ekanyam Padhati este único caminho, este ponto convergente é o único modo de alcançarmos Krishna. Toda a nossa energia, portanto, todas as nossas... Fontes, nossas, nosso cérebro, nossa educação, tudo deve ser canalizado por este canal autêntico, único. Tente entender isso. Toda a nossa energia, todas as nossas uh, uh, toda a nossa educação, nosso poder pode, deve ser canalizado por este canal para que nós alcancemos os pés de lótus de Nityananda. Isso é ekayampadati, porque a palavra pratista nunca deve ser aplicada para nós mesmos. Nós somos almas caídas. Talvez alguém possa agir como um acharya, mas se eu sou uma alma caída, eu não tenho o direito de receber nenhum tipo de pratista, nenhum tipo de fama, porque isso seria como um veneno. Se você me der pratista a força, e eu aceitar, olha, você me adora, então é porque eu sou um macaco gigantesco, né? Isso é pior que veneno. Isso é muito perigoso. Então, Pratista, você talvez não saiba. Prati, mas está. Está é a existência eterna. Aquilo que existe eternamente. Quem é? O proprietário de tudo que existe. Ah, a fonte, a base, só Nityananda é, pode aceitar esta palavra, não eu nem você. Aqueles que ficam sentados, aqueles que estão rendidos aos pés de lotos de Nityananda, eles podem alcançar essa pratista? Sim, eles podem, mas não nós. Pois eles são não diferentes de Nityananda. Então, para eles sim, mas não para mim e para você. Ou talvez para você, mas para mim não, diz Shambhaba. Eu não posso aceitar nenhuma glória, a glória dos Vaishnavas, a glória de Nityananda, aqueles que são realmente o Guru Varga, aqueles que estão seguindo sem nenhuma cont contaminação de laba, riquezas, desejo por riquezas, puja, adoração e pratista, fama. Alguém pode dizer, eu tomo três banhos por dia, mas isso não significa que essa pessoa esteja totalmente purificada. Madhavendra Puripada, por exemplo, naquela época ele não tomava banho, ele não tinha nem tempo. Ele de mãos juntas. Nós vamos falar sobre isso em dois, três dias. Madhavendra Puripada dizia, eu não tenho tempo para me, me banhar. Como assim você não tem tempo para tomar banho? Não, eu não posso. Eu não tenho nem como cantar os meus mantras. Nossa, que coisa revoltante. Como que você está dizendo uma coisa dessas? Respondiam para ele. Mas ele dizia, eu não tenho tempo. Eu tenho que servir o Senhor Krishna o tempo todo. Eu não tenho tempo. O que você faz? Se você não tem tempo. Ele estava ocupado? servindo Krishna ininterruptamente. Esse é o resultado, o efeito de cantar os mantras da Diksha. Então, veja, você não pode pedir para Radharani sentar e cantar o Gayatri, e cantar os mantras da Diksha, ou para que ela faça a Ekada. você não pode forçá-la, não seja tolo. Nós não temos esse direito. Ela é a devoção. Ela faz um seva excelente, excelente excepcional, um seva do Senhor Krishna. Ela é cada Adi, Ela é a fonte do Ekadasi. Nós não podemos forçá-la a fazer Ekadasi, não é possível. Lalita, Vishaka, todas essas saques, elas estão sempre ocupadas em servir Krishna. Vocês já ouviram esse Kirtana? Os pés de lótus de Nityananda são eternamente presentes, e aqueles que tomam abrigo nestes pés de lótus, eles também se tornam eternos. Aqueles que são servos de Nityananda também existem eternamente. Então, antes de falar alguma coisa, nós temos que nos lembrar do que devemos dizer. Por quê? Se dizemos alguma coisa que está contra o nosso Parampara, que não está em linha com o nosso Gaudia Siddhanta, com a filosofia da Gaudia Mata Transcendental, hoje ou amanhã, mais cedo ou mais tarde, as pessoas vão poder perceber a. Não é muito fácil perceber a verdade absoluta. Centenas de milhares de almas podem vir se aproximar dos pés de lotos do Guru Pada Padma, do Vaishnava dos pés de lotos. Mas qual deles realmente vai receber misericórdia? Quem vai receber Divya Gyan, conhecimento divino? Simplesmente por, por este cálculo, Alguém pode imaginar, ó oh, tal Vaishnava é famoso no mundo inteiro. Ele fez tantos templos, ele teve tantos discípulos, isso não é prova. Me mostre, dentre os seus discípulos, quem entende, quem tem conhecimento divino. Gorakishora Das Babaji Maharaj, por exemplo, não aceitava discípulos, ele nunca dizia que Bhimala Prashada, Shila Bhakti Siddhanta, Sarasvati Thakur era seu discípulo. Ele dizia, não tenho discípulos, mesmo ele tendo dado Diksha para Bhakti Ele não tinha templos, não tinha nada. Isso não significa que ele fosse inútil? Ele não queria templos e discípulos, muito dinheiro, não, nada disso. Os tolos são atraídos por isso se nós ignoramos o Guru Parampara, o Guru Padapadma, o mestre dos pés de lótus, se a gente ignora Nityananda, na verdade, se eu ignoro o Guru Padapadma, se eu ignoro o Guru, isso significa que eu ignoro Nityananda Prabhu. Eu ignoro Nityananda ao ignorar o Vaishnava. Cuidado antes de insultar um guru, um Vaishnava. Antes de abrir a boca contra um Vaishnava, tome cuidado. Você pode ser destruído, totalmente destruído. Tudo acaba. Se você quer convidar a destruição na sua vida, quer convidar a destruição, ah, então sim. Critique um Vaishnava. Brigue com o Vaishnava, brigue com o Prabhupada Bhaktisiddhanta. Aí sim. Caso contrário, se você não quer trazer destruição, não faça isso, tome cuidado. Muito bem, Srila Vrindavan Das Thakur era considerado por Bhaktisiddhanta o único grande guru da nossa sociedade, do nosso Gaudiya Bhajan. Nós devemos falar de uma sociedade da Gaudiya, pois a Gaudiya é transcendental. A verdadeira Gaudia Transcendental. Então, se nós confessamos que Vrindavan Das é Vyasadeva, se nós entendemos que Vrindavan Das é Vyasadeva, Vyasadeva é aquele que traz tudo. O que significa Vyasa? Aquele que representa todos os Shastras de diferentes maneiras. Entende? Então, todos os manuscritos, o Vedanta, os Upanishads, Vyasadeva representa cada um deles de maneira muito exclusiva e especial. De maneiras diferentes, ele representou os diferentes tipos de Siddhanta diante de nós, analiticamente, de acordo com para que nós, cada um pudesse entender de acordo com o seu nível de consciência e de acordo com suas qualidades pessoais. Muito bem, Vrindavan Dastakuré é Deva. O que significa? Nós devemos honrá-lo. Como os Mayavadis, os Adwaita Mayavads. Os Adwaita Mayavadis, na verdade, eles não dão honras para Vyasa Deva, para o Guru Padapadma. Eles fazem Vyasa Puja mesmo assim. Eles fazem Vyasa Puja de maneira extremamente entusiasta, mas é um entusiasmo material e não é transcendental. Não é a Prácrita. Eles não têm energia transcendental. Quando eu digo que eles estão sendo entusiastas, é o mesmo entusiasmo dos, dos esportistas, dos políticos. Eu estou usando essa palavra numa acepção materialista, para que você possa entender. É um entusiasmo material. Muito bem. Esses mayavadis, adwaita vedantas, adwaita vedantistas, eles fazem via puja. Eu posso mostrar para vocês nas cidades onde eles vão, Varanasi. Você poderia ver, nossa, eles fazem um ótimo via puja. eles adoram o guru. Mas a fundação desse pensamento está contaminada. Ou seja, eles não entendem que o Guru Pada Padma é eternamente presente. Eles encontram defeitos no próprio Vyasa Deva. Eles dizem essa frase em Bengali, que quer dizer, Vyasa cometeu erros. Vyasa cometeu erros, eles dizem. Eles começam discutindo, dizendo isso, não, Vyasa não sabe. Não é bem assim? Se Vyasadeva está errado, da onde como é possível que você exista, seu tolo? Se você quer provar que Vyasadeva deve está errado, e de onde veio a sua existência? Toda a nossa existência vem de Vyasadeva. Deva. Você já começa falando e já, já começa errando. Então? Qual será o resultado do que você então, disse? o resultado kármico do que você fala. Muito bem, Prabhupada Bhaksidanta queria retificar nosso coração sujo. Ele dizia, tenha certeza que Vrindavan Das Takur Mahasai é o único guru na no nossa Gaudia Sampradaya. E com isso, Prabhupada Bhaksidanta queria dizer que nós devemos estar ekayampadati, com um foco unidirecionado. E, portanto, nós não devemos aceitar nenhuma pratista. Eu não vejo nenhuma boa qualidade em mim. Tudo que eu faço, eu faço pelo poder de Vyasadeva, Deva, através do poder de Bhaksinoda Thakur, de Prabhupada Bhaktisiddhanta. Como é que eu poderia aceitar qualquer tipo de fama, qualquer tipo de é, mérito? A guirlanda, eu não posso aceitar guirlanda. A guirlanda nós vamos dar para Vyasadeva. Deva. Então, Shila Vrindavan Das Thakur Mahasai. Ele é o Vyasa Deva do Gauralila dos passatempos de Gauranga Mahaprabhu, do Avatar Dourado. Shriya Krishandas Kaviraj Goswami confessava. No seu Chaitanya Charitamrita, ele declara abertamente que Vrindavan Das Thakur, ele é o Vyasa Deva do Gaura Lila do Chaitanya Lila. Ele falava sobre isso diretamente. O que quer é que a gente escreva, o que quer é que a gente diga, nós pronunciamos pela misericórdia sem causa de Vrindavan Das Thakur. Quem é você? Quem sou eu? Até o próprio Krishna Das Kaviraj Goswami, ele vai pegar o ele vai pegar os pés de lótus de Vyasadeva, de Vrindavan Das Thakur, e vai pedir que ele o abençoe. Eu não, tenho, eu não posso ignorar você, disse das Kaviraj. Ah, porque você escreveu basicamente os passatempos Chaitanya Mahaprabhu. Infelizmente, hoje em dia tem acharyas que ignoram o que todos os grandes Vaishnavas escreveram, o que Bhaktivinoda Thakur escreveu. Há que querem enganar as pessoas pelo mundo afora, falsos acharias. Essas são as especialidades então, deles. Vrindavan Das Thakur Mahasai, Krishna Daska Viraj Goswami falando com humble mood. Ele Krishna é, Daska Kabiraj se, se dirigiu a Vrindavan Das Thakur de maneira muito humilde. Ele dizia, eu não posso ter aus, a, nenhuma audácia dentro de mim. Por favor, me perdoe. O que é que eu escreva? Na verdade, é o Quando o Vaishnava toma prachada, ele me dá seus remanentes. Eu pego os remanentes e mastigo esse remanente. Estou mastigando esses remanentes. Vrindavan Das Thakur vai receber esta glorificação de Krishna Das Kaviraj, que é o autor do Chaitanya Charitamrita. Então, ele diz, o que quer que Vrindavan Das Thakur nos deixou através do seu manuscrito Chaitanya Bhagavata, eu recebo essas, é, esses remanentes e vou é, é, aceitar as suas bênçãos dessa maneira. Porém, nós não devemos nos comportar de maneira ofensiva não devemos desenvolver ofensas no nosso coração. Devemos ficar sob os pés de lotes de Vyasa Deva. Se Ele me permitir que eu diga algo sobre Gura Lila, eu vou tentar falar. Essa é a sua bênção, o seu poder. Portanto, Vrindavan Das Thakur Mahasai é considerado por Shila Bhakti Siddhanta, o único Guru da nossa Gaudiya Sampradaya, que queria representar os passatempos de Gauranga, Goura-lila, através do Sri Chaitanya Bhagavata, pela ordem de Nityananda Prabhu, pessoalmente. Ele é o discípulo direto de Nityananda. Ele é o discípulo direto de Nityananda, Ele é direto de Nityananda Prabhu. Ele é o último discípulo de Nityananda, o último e, portanto, ele recebeu todo o afeto de Nityananda. Geralmente, na matéria, quando a, a mãe tem um filhinho pequenininho, ele recebe mais atenção do que os outros os outros filhos. Ele é um filhinho novo. Acabou de nascer e as mães mostram mais afeto para eles, porque eles são pequenininhos. Da mesma maneira, Vrindavan Dastakur Mahasai recebeu o afeto de Nityananda porque ele era seu último discípulo. Do Akanda Guru Tattva, do, do Guru Tattva original, Nityananda Balarama. Então, de acordo com as ordens de Nityananda Prabhu, ele eh, se deu ao trabalho de escrever todo o Chaitanya Bhagavata. Mas vocês devem se lembrar, precedentemente, Chaitanya Bhagavata Chaitanya Mangala que esse livro antes se chamava Chaitanya Mangala. Era o um nome original. Você tem que se lembrar, no nome de Chaitanya Mangala, já existia outro livro, escrito por Das Thakur, um discípulo de Narahari Sarkar em era ele era um Khandavasi. Ele nasceu perto de Katwa, ou morou perto de Katwa. Eu já fui lá. Faz 20 anos que eu não vou para Katwa, porque eu já não tenho mais tempo, só, só faço Seva, disse Shambhava. Pelo desejo de Nityananda, eu dei um Harikatha lá. Então, Luchanda Stakur, era um discípulo de Narahari Sarkar Prabhu. Ele escreveu um livro muito lindo. Eu tenho esse livro chamado Chaitanya Mangala. Então eram dois livros com o mesmo nome. Mas isso confundia as pessoas. Dois livros com o mesmo título? Confundia todo mundo? Não fui eu que disse isso. Foi para a ele disse que o mesmo livro, dois livros com o mesmo nome, são, confundiam as pessoas. E, portanto, pelo desejo de Devi, da mãe de Vrindavan Dastakur, ele decidiu mudar o título do livro. Então, eh, Prabhupada Bhaktivedanta contou sobre isso, que pelo desejo de Narayane Devi, ele trocou o nome do livro de Chaitanya Mangal, que era homônimo, tinha o mesmo título de um livro de um outro Vaishnava chamado Das Thakur, para Chaitanya Bhagavata. Então, quando o Mahaprabhu uh, já era grande, essa, a mãe dele era uma menina. Um dia, Chaitanya Mahaprabhu tomou a prachada e quis dar o resto do seu prato para Narayani. Quando nós, nós nunca devemos tomar uh, os restos de um materialista, mas os restos de um Vaishnava puro nos transmitem Bhakti. E a partir daquele dia, ela ficou conhecida como Uchita, Uchista ela era o pote dos remanentes de, de Goranga. Ela se tornou, chamavam ela de Gouranga Patra, so, o recipiente Utista Patra, o, o recipiente dos remanentes de Mahaprabhu, da misericórdia de Mahaprabhu. E com isso, ele quis indicar algo muito especial. Ela se alimentou dos remanentes do Senhor Supremo. Portanto, ela recebeu toda a misericórdia de Gouranga Mahaprabhu. Então, quando Narayanidevi Cresceu, ah, encontraram para ela um marido que era um Brahmana. E isso ocorreu na casa do pai de Malini Devi, que era casada com seu tio. Malini Devi era esposa de Sri Pandit, um dos cinco membros do Panchatattva. Ele tinha muitos irmãos. Sripati, Srinidi, Sri eram seus irmãos. E um deles era pai de Naray Devi. Um dos irmãos de Srivasi Pandit era pai de Narayani Devi. Ela era filha de um dos irmãos de Sri Vas Acharya. Então, quando ela cresceu, aconteceu esse arranjo. Ela se casou na casa de Malinima, na casa dessa esposa de Sri Vaspandit, que é a Narada nos passatempos de Chaitanya Mahaprabhu. Então, o pai de Sri Vrindavan Das Thakur Mahashay. Era um Brahman. Ele não era contra os Vaishnavas. Nós discutimos sobre Narayani Devi e não sobre o seu pai. Narayane Devi era sua mãe, a mãe de Vrindavan Das Thakur. Por quê? Porque o seu pai abandonou o mundo quando ele era ainda criança. Ele deixou o mundo material. O pai foi embora logo depois que ele nasceu. Pouco tempo depois. Então, nós não podemos discutir sobre ele, pois nós não temos notícias precisas sobre ele. Portanto, nós não vamos falar. Mas, muito bem, Vrindavan Das Thakur era um brahmana. Perfeito, ou melhor, Brahman é uma palavra que não é suficiente. Ele era um grande Vaishnava. Entendam isso. Se há Vaishnavismo, o Brahmanismo está contido nele. Às vezes, não o contrário. Como dentro de uma nota de 100 rupias, nós temos o um valor de 10 rupias também. É natural. In Bhagavatam it Bhagavata, escrito vipra Brahmana? o que significa vipra Brahma, se encontramos um vipra que não tem Krishna Bhakti, mas tem todas as 12 qualidades dos pramanas, nós devemos considerar que ele não tem nada, porque ele não tem Vishnu Bhakti Krishna Bhakti. Ele não tem devoção pelo Senhor Supremo. Por exemplo, um chandala, um comedor de cachorro, uma pessoa da casta mais baixa, um intocável. Se ele é uh, discípulo do Senhor Supremo, ele deve ser considerado melhor do que esse Brahmana que tem 12 qualidades, mas não é devoto do Senhor Supremo. Como aquele amigo do Senhor Rama, chamado Guha Chandal Haridas Thakur era muito melhor do que centenas de milhares de Brahmanas. Se você enfileirasse centenas de milhares de Brahmanas, de Brahmanas puros, oh, a minha pureza é, não é bem essa. A minha pureza equivale. A Krishna Bhakti, foi isso que eu aprendi do Guru Varga. Mas, de acordo com os parâmetros uh, materiais, alguém pode ser considerado um Brahmana puro. Mas nem 100 mil Brahmanas desses poderiam ser comparados a Thakur. Nós não podemos comparar Sadhananda Swami, que era o acho que primeiro discípulo ocidental de Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakupada, ele era alemão. Nós não podemos Uh, compará-lo nem com centenas de Vaishnavas, centenas de milhares de Brahmanas. Esse é o Siddhanta. Eu não estou sendo pago por Sadhananda sadhana, sadhana, sadhana Swami. Ele não me paga para falar sobre ele. Ninguém me paga para falar nada. Você deveria entender isso. Eu não sou recebo salário de ninguém. Eu sou neutro. Esta é a concepção. Mas, naquela época, nossa sociedade material era tão forte, tão forte. Tão forte. forte em que sentido? Ah, eles eram, na verdade, seguidores do caminho do karma. Eles não estavam interessados em Paramartha, no conhecimento transcendental. Eles estavam interessados em regular o karma material para fazer com que as pessoas que iam a, a, a esses templos alcançassem os objetivos materiais desejados. Portanto, karma karmakanda significa necessariamente contaminação e condicionamento material. Não preciso provar isso nos, nos livros. Se eu vejo que você está fazendo karmakanda, eu sei que você está condicionado. Isso é a prova do seu condicionamento. Qualquer tipo de desejo material no seu coração é condicionamento, é prisão. Mas se o desejo for puro, se você quiser propagar a pura devoção, a pura filosofia Vaishnava, isso não é considerado impuro. Todos devem saber esse é Siddhanta Vichara de Prabhupada de Bhaktananda Thakur. Então, quando eu digo algo baseado no meu egoísmo, então isso é algo impuro. Nós não devemos agir dessa maneira. Você não deve ter nenhum fanatismo, nenhum ismo. Você tem que estar numa plataforma neutra para entender o que é bom, o que é ruim, o que é o siddhanta. Isso é algo para a sua sobrevivência. Sobrevivência do seu eu eterno, não sobrevivência da luta. Não sejam tolos. Enquanto a vida passa, vocês ficam brincando. É? Nós estamos brincando enquanto a vida passa. Não brinquem com a matéria. Vrindavan Das Thakur não foi reconhecido por ninguém. Ninguém lhe dava glórias. Ele foi, na verdade, insultado, jogado fora. Vrindavan Das foi jogado fora por esses brahmanas materialistas. Por quê? Porque ele queria estabelecer o Siddhanta Vichara, a filosofia mais pura. Esse era o erro dele. Mas qual é o meu erro? Você pode encontrar muitos, muitos erros. Qual deles? Ah, eu quero sempre falar de Prabhupada Bhaktisiddhanta. Então. Ele foi, Vrindavan Das Thakur Mahasaya foi colocado de, para escanteio da Sociedade dos Brahmanas. E eles criticavam Vrindavan Das Thakur. Diziam tolices, besteiras sobre ele, contra ele. Eles diziam besteiras terríveis, coisas sujas. De Vrindavan Das Thakur, de sua mãe Narayane Devi, eles diziam coisas sujas. Mas mesmo assim, Vrindavan Das Thakur Mahasaya, mesmo tendo sido colocado de lado por todos os Brahmanas, ele não mudou nem um pedacinho do Siddhanta Vichar. Ele não estava pronto para mexer nisso, ele jamais faria isso. Então Vrindavan Das Thakur de acordo com as ordens de Nityananda Prabhu, ele começou a escrever o Chaitanya Bhagavata. Externamente, nós não podemos descobrir ou achar que Vrindavan Das Thakur. Nós não poderíamos uh, descobrir uma diferença. Ah não, um encontro, perdoem, um encontro entre Mahaprabhu e Vrindavan Dastakur. Narutama Dastakur também não encontrou Mahaprabhu. Shamananda Prabhu também não. E o que, que você quer dizer com isso? Que eles são companheiros eternos de Goranga Mahaprabhu, mesmo não tendo encontrado ele na matéria. Como é que nós sabemos? Nós sabemos como é que nós definimos, Aqueles que vêm com o Goranga Mahaprabhu para passar okay. seus Mas, passatempos. Mas, um, algum companheiro eterno pode aparecer muito antes do nascimento do Senhor Supremo. Mahaprabhu é de 1484. Então, Srila Bhaktisiddhanta também é de 1874, enquanto Mahaprabhu é de 1486. Perdão. Mahaprabhu é de 1486 e Shira Bhaktisiddhanta é de 1874. Então, há séculos de separação entre um e o outro. Você tem que entender que eles são companheiros eternos. Por porque, porque eles vão realizar o desejo no coração de Chaitanya Mahaprabhu de maneira perfeita. Eles vão. É, colocar em prática o desejo de Chaitanya Mahaprabhu de maneira perfeita. Eles não de maneira ruim, quebrando o Siddhanta, refazendo tudo, inventando coisas. Isso é o que fazem os tolos. Os tolos podem dizer, ah, que maravilha, tal Vaishnava, mas nós da Gaudíama transcendental temos que entender um Siddhanta mais puro, o puríssimo Siddhanta, a filosofia puríssima. E aí nós podemos entender que todo Siddhantavichar, o Acharam, foi implementado por um Acharya de maneira prática. Não de maneira uh, impraticável. Ele colocou em prática mesmo. E aí você pode entender que tal pessoa é um associado eterno, de Chaitanya Mahaprabhu. Você está sendo ligado por emoções falsas. Por emoções materiais. É por isso que você atrai destruição da sua vida. Você não deve buscar emoções. As emoções são falsas. Você fica convidando as emoções para segui-las. Em primeiro lugar, você tem que se sentar numa plataforma neutra. Esse é o sintoma do Vaishnava. Assim que você vai entender quem é o Vaishnava puro. Como é que você pode entender quem é o Vaishnava puro? Você deve se lembrar do sintoma de um Vaishnava. Ele é neutro. Hum? Ele é sempre neutro. Ele é sempre sincero. Ele nunca busca o próprio interesse. Entende? Ele está sempre nessa posição sem buscar o próprio interesse. E ele pronuncia a verdade absoluta a plataforma da Verdade Absoluta e estes são os sintomas dele. Se alguém vai falar algo diferente, então é porque tal a pessoa não é neutra. Nós temos que falar o que os grandes Vaishnavas disseram. Saralata, dirata, nirapekshata, so são esses três sintomas dos Vaishnavas puros. Saralata, a simplicidade, a franqueza, a sinceridade; dirata, o rigor, a firmeza, a gravidade; nirapekshata, a neutralidade, o fato que ele não faz concessões. Então, se você não se mantém numa plataforma neutra, você não pode ser rigoroso. O Vaishnava é fortemente rigoroso. Se você não é neutro, você não faz isso. Ah, você, se você está procurando Lava pude Pratista, você age de outra maneira. E as pessoas são tão tolas que elas não sabem. O Vaishnava é Puríssimo olha para aqueles que estão buscando Lava pude Pratista, que estão buscando dinheiro, prazeres e fama. Uh, os verdadeiros Vaishnavas observam e prendem, eles identificam os falsos. Ele disse: Isso não está na linha, ele é falso. Mas você não consegue entender quem é falso e quem não é? Você tem que procurar essas três qualidades para tentar entender um Vaishnava. Uh, você não pode dizer que alguém é Vaishnava se ele não tem essas três qualidades. A não é o que o mundo vota para quem é o Vaishnava, não é a maioria que determina isso. Saralata, o Vaishnava é franco, simples, sincero, o que está dentro do coração, ele fala. Ele não vai falar metade da verdade, não. Aquele que fala metade da verdade, que guarda alguma coisa, aquele não é franco, ele não é simples. Você filtrar a verdade, esconder a verdade, dissimular a verdade é uma grande ofensa. Aqueles que fazem isso recebem punição severa por período indeterminado. Dizem o Shastra, como matemática, a gente pode sentar aqui e calcular tudo isso, eu posso mostrar através das escrituras. Aquele que não diz o que é o Siddhanta, aquele que filtra a verdade, pronuncia coisas erradas. Está escrito isso nos Shastras. Aqueles que ouvem Siddhanta Imperfeito, aqueles que pronunciam Siddhanta Imperfeito, ele e seus Discípulos todos irão para o inferno por um período longo, por um longo período indeterminado. Está escrito nos Vedas. Então, o Siddhanta, Siddhanta Vichar não é uma ginástica, você não pode pegar uma barra de ferro e fazer, pu puxar o ferro. O Siddhanta, Siddhanta filosofia é Vaishnava não, não é uma ginástica. Eu vou pegar uma, uma barra de ferro e vou puxar aqui. Não. É algo automático isso. Se você está na linha do Guru Varga, eu prometo para você sentado no Vyasa Asana. Mesmo que você seja analfabeto, se você souber pronunciar o Siddhanta de maneira perfeita, você não precisa aprender sânscrito, gramática essa e aquela filosofia, o Vedanta, nada disso. Ah, o que, que Gorakishoradas Babaji Maharaj sabia? Ele não tinha um Siddhanta equivocado, mas ele não era nem uma pessoa alfabetizada, não é? Mas ele estava em linha com o Guru Varga. Se alguém quiser pular isso... Se uma pessoa quiser desviar, isso é um insulto. A tal pessoa não tem chance de avançar espiritualmente. Muito bem, o que, que significa simplicidade, ser franco? dizer as coisas como elas são, ser sincero, sem calcular o próprio benefício. A gente poderia falar de aprácrita smartness, de uma esperteza transcendental. Eu posso provar que isso existe. Então, essa é, característica, essa simplicidade, ela equivale a isto. Não é porque você vem aqui que eu vou me esconder e vou agir de determinada maneira. Isso é trapaça. Trapaça. O que está dentro do meu coração, eu vou falar. Isso é saralata. A melhor definição de saralata é estar na linha do Guru Varga. Isso é mais prático. Saralata significa... Que você não tem direito de usar seu próprio cérebro. Que você não tem direito de usar sua própria mente. Se você está na linha do Guru Varga, você não usa mais seu cérebro, você não usa mais sua mente. Você para de especular, você vai em linha reta. Isso é a esperteza transcendental. Você assim consegue tudo, ao invés de querer especular. Tente entender este ponto, esse vichar científico, aquele que está em linha com o Guru Varga. Aquilo que ele ouviu do Guru Varga, ele vai dizer: é a mesma coisa. Quando você puder você falar, sobre Vichar, falar sobre o Siddhanta Vichar, da mesma maneira que o nosso Guru Varga, sem desejo por Laba, pude Pratista, por prazeres, por dinheiro, por fama espiritual, sem receber honra nenhuma. Mas na verdade eu prefiro dar honra para você. Eu posso honrar você. Mas no momento presente, a sociedade atual se comporta say, de maneira equivocada. Eles pensam, nós estamos dando honra para tal pessoa, mas tal pessoa não está dando honra para o outro. Então, eles pensam nisso. em um dá honra para o outro, um dá honra para o outro. Mas eu não sou assim, eu não vou dar guirlandas para Kamsa. Ah, você pode até reclamar disso. Ah, a Maharaj não quer dar honras para a Kamsa. Eu não vou dar guirlanda para Kamsa nenhum não faço compromissos eu não vou dar guirlanda para Hiranyakashipu para Hiranya Hiranyakasha para o inimigo de Krishna Shishupal para Chapaal Gopal não vou dar nem para Sarvabuma Bhattacharya antes dele entender a filosofia de Goranga Mahaprabhu assim que ele me atendeu a, a filosofia de Mahaprabhu aí eu dou guirlanda para ele entendi, eu não dou honra para ninguém eu dou honra para quem merece eu dou honra para o Guru Varga. Porque de acordo com a glorificação do Guru dos Vaishnavas, está escrito no Shastra. Se eu não os amo com todo o coração, eu não posso glorificá-los. se é Siddhanta Vichar. Esse é o pensamento Vaishnava. Se eu não amo meu Guru Varga com todo o coração, eu não posso memorizar o Siddhanta e sair falando. Se eu memorizo, é porque eu amo meu Guru Varga. Se você, pessoalmente, não é o Senhor Supremo, então você não tem, não, se você, perdão, se você não é um Bhagavata, se você não é um devoto, você não pode tocar o Srimad Bhagavatam, o Purana da Devoção. Se você não é um devoto, você não pode falar do Purana da Devoção. Se você não é um Vaishnava, você não pode glorificar outros Vaishnavas. Isso é algo automático, é um fator automático, como matemática. Se você não é um verdadeiro Vaishnava, se você tem Laba, pratista, se você quer ah, dinheiro, posição e prazeres, qualquer posição que você tenha, que você seja um grande acadêmico, um grande erudito, não importa, porque o Vaishnava não é um orador. O Vaishnava fala diretamente do próprio coração. Não é Alguém poderia reclamar, ah, ele não dá honra para ninguém. Tá bom, eu não dou honra para ninguém. Eu dou honra só para os Vaishnavas. Para Kamsa eu não dou. Se um acharya se comporta como Kamsa, o Chaitanya Bhagavata está aqui na minha frente. Eu poderia morrer se eu falasse uma mentira. Eu vou dar honras para os verdadeiros acharyas. Mas para os falsos não. Eles podem me rejeitar. Eu não dou honra para Kamsa. Prabhupada Siddhanta disse, eu aprendi tudo de Prabhupada e de Nanda Thakur do nosso Guru Varga. Eu não estou querendo aprender nada de você e das suas instituições, das suas sociedades. Prabhupada Siddhanta dizia, isso é siddhanta. Para honrar o tio materno de Krishna, ah, ele é Kamsa, é tio de Krishna, então vamos dar a guirlanda para ele. Papada dizia, é assim que diziam os tolos. Eles são os tolos, mentira. Eles queriam honrá-lo para receber alguma vantagem. Veja, você tem que entender, é sua obrigação entender as coisas. Não falar besteira, dizer vamos dar guirlanda para Kamsa só porque ele é tio de Krishna. Isso quer é agitar a mente das pessoas inutilmente. Você nunca vai provar que eu não dou guirlandas para o nosso Guru Varga. O tempo todo eu estou adorando o Guru Varga. A cada a fração de segundo, fazendo arati de Prabhupada, de Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, de Bhakti Nidhattakur. Você não tem direito de me pressionar a honrar quem eh, não está em linha. Isso aqui não é uma brincadeira política, não é um partido político. Por que, que você não vai virar político? Lá você vai ser mais próspero do que você vir aqui e atrapalhar a Gaudiya Mata. Por que, que você vem aqui fingir que você é um acharya? Para ir para o inferno? 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100% saiba. Você vai levar você e os seus discípulos. Você está desfrutando de laba puja pratista? Ah, então desfrute. Mas a vida é curta. Você vai viver até o quê? 65, 70, 80, 100 no máximo. E depois vai acontecer o quê? Você vai ter que pensar o que vai acontecer depois, o que, que você vai receber. Você é tolo, seus olhos, através dos seus olhos, você vê homens, mulheres, homens bonitos, mulheres bonitas, ou fezes e urina, dinheiro. Porque os seus olhos estão muito sujos. Eles não podem perceber esse este darsana sutil, esta visão transcendental. Mas é algo interrelacionado. Vocês têm que se lembrar dessa, dessa fórmula tripla. O Vaishnava é muito linear. O meu Guru Maharaj era mais do que uma criança. Ele agia que ele parecia uma criança pequena. E não dá nem para falar do jeito que ele era simples, do jeito que ele era doce. É impossível explicar. Não tem filosofia. Você tinha que ter visto. Quando eu vi, eu comecei a rir dentro do meu coração. Nossa, nenhuma criança age desse jeito. Ele era saralata. Ele não queria se comprometer, comprometer o siddhantabichá. Mesmo quando ele ficou bem mais velho, aos 98 anos, eles me deram a responsabilidade de editar algumas coisas. E veio, chegou um texto de Vrindavana, de Shambhava. Eu estava lá, perto de Govardhana. Eu fiquei lá naquele templo, estava a 48 graus lá, e eu ficava embaixo do teto. Não tinha outro lugar para mim, eu sou um mendigo, então eu ficava lá. No inverno, eu ficava no chão, sem nada. Fazia 8 graus ali, eu deitava em cima de um saco de batata, era a minha cama, essa era a minha vida. É por isso que eu não ligo, se você quiser me matar, para mim não é um problema. Eu vi a fotografia nua dessa sociedade, você não pode me enganar. entende? Então, Guru Pada Padma é muito Maharaj, ele era tão simples, que ele rejeitou aquele texto, aquele assim chamado Acharya. Sempre queria provar que ele era um grande, um grande Vaishnava. Ah, eu sou um grande Acharya. Escrevia em sânscrito. E mandou uns escritos de Bhakti Pramodho Purigossama, ele leu. Por que, que você acha que está bom esse, esse artigo? Ele leu e não, esse Siddhanta não está bom. Mesmo quando ele ficou sabendo quem escreveu aquela carta, ele falou, mesmo assim, esse siddhanta não está bom. Então, Bhakti Pramod Puri Goswami era muito simples, ele era muito rigoroso, ele era é, firme. Ele jamais deixava que falássemos, por exemplo, do Rasa Tattva. Ele escreveu várias coisas sobre isso, vários artigos. Se quiser me atacar, dizer que não é verdade, eu provo todos eles. Bhakti Nodatakur, Bhakti Siddhanta Sarasvati Prabhupada, Bhakti Pramodipurigo Maharaj, todos eles escreveram, não podemos falar sobre isso, sobre a dança da raça. Então ele também era, ele era Saratala, Dhirota e Nirapeksha. Então, se você não tiver essas três qualidades, você pode cair. Essas três qualidades do acharya. Manter a sua simplicidade, ou seja, sua franqueza, o seu rigor, a sua dureza, a sua gravidade, seu, as limitações, e depois a neutralidade, não manifestar desejos, não fazer concessões para ninguém. Caso contrário, você não consegue proteger o Siddhantavani, não é possível. O mundo inteiro vai correr atrás de você e você não vai conseguir proteger o Siddhanta. Se você não pode proteger o Siddhanta o pensamento Vaishnava, então porque você não é um Vaishnava? Você não é um Acharya. Se você não puder proteger o Siddhanta Vichyar, o pensamento Vaishnava, você, é um você, você não é um Acharya. É automático. Então, Vrindavan Das Thakur, não se esqueça, três, três, essas três coisas. Um dia eu vou falar de uma fórmula quádrupla que está é, no Ramayana, Então, na base da qual você pode é, conduzir sua vida e nenhuma dor pode te perturbar. Eu vou discutir sobre isso no Ramayana. E nenhum problema vai tocar a sua vida. Você vai viver uma vida sem dor, painless. Então, Vrindavan Dastakur era a personalidade mais importante de toda aquela sociedade. E ele conseguiu escrever o Chaitanya Bhagavata no começo, no meio e no fim. E você vê que ele fala o Siddhanta vichara mais puro. Pronunciado por Guranga Mahaprabhu, nada mais. Nada mais, só Siddhanta mais puro. Todo o Siddhanta mais puro. E a especialidade desse livro qual é? Ah, eu sinto muito, você não entende Bengali. Prabhupada dizia Bhakti Pramod Puri Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj editou esse livro. Ele mexeu, fez a, a yeah. diagramação, a decoração, colocou, corrigiu as sentenças, uh, fez as notas. Bhaktinuna Thakur disse, e Prabhupada também, Bhaktisiddhanta, que Vrindavan Das Thakur era o poeta original. Poet. Ele é o poeta, poeta, poeta. antigo. In? Aonde? Na literatura bengali. Na história da literatura bengali. Ele é o mais. Um, o modelo original. Aquele que escreveu pela primeira vez nesse estilo. Ele era muito experiente em ser esse grande poeta. E nós podemos trazer tratar este livro como o livro mais importante cientificamente da nossa história da cultura e da literatura bengali. E algo tão simples, ele escreveu de maneira muito simples, se o seu coração é limpo, franco, você vai entendê-lo, sem complicações. Mesmo uma pessoa que seja semi-estudada, não muito estudada, se ele toma abrigo de Vrindavan Dastakur, pela sua misericórdia, ele vai entender aquele livro. Mesmo que ele não seja uma pessoa muito estudada. E Vrindavan Dastakur quis mostrar a fotografia nua de toda essa sociedade. Como as pessoas estão ocupadas com a matéria. Como elas só pensam em bobagens, em cometer suicídio, tudo isso. As pessoas estão ocupadas com coisas materiais, ou desfrutando, desfrutando. É, elas querem é, é, comer, beber e desfrutar. Essa é a fórmula da vida dessas pessoas. Depois de que Goranga Mahaprabhu se foi, houve um período de escuridão. Houve um período obscurecido do ponto de vista filosófico, na difusão do conhecimento vético. Mas das Thakur nos deixou esse tesouro que reconstruiu o Guru Varga para que eles pudessem nos ajudar. das Dastakur quis representar a fotografia nua dessa sociedade, uma sociedade muito suja. Todos estão ocupados com dinheiro, com matéria. Que tolos! Chandi puja. Chandi, you know? Chandi, eles fazem a adoração de Durga, Chandi. Chandi, Chandi Puja. Vocês não sabem quem é Chandi? Chandi é Durga. Eles fazem o Puja de Kali. Eles sacrificam uma cabra diante da mãe, Durga E eles gritam. E eles se ocupam com tolices, eles fazem casamento de cachorro. Ah, você ri? Eu, quando eu fui, era criança, fui eu fui num casamento de bonecas. Eu fui lá comer puri, comer sabji, no Bandara, no festival. Era o casamento de duas bonecas. Eu fui lá, eu era um menino. Eles convidaram a gente para ir no casamento de duas bonecas. Eles festejaram isso, em vez de festejar a Deus. Duas bonecas. Você pensa que eu tinha uma boneca, o outro tinha outra boneca, e a minha boneca casava com a sua boneca. Essa é a situação das pessoas, eles arranjam casamento de cachorro, de gato, de boneca, só isso a sociedade pensa, em dinheiro, em bobagem, em, em posição, culpados com isso, e Vrindavan Dastakur Machai tirou a fotografia dessa sociedade. Se você ver o Shaitanya Bhagavata, você vai entender qual era a situação da época. Então, naquela época, Vrindavan Dastakur Mahashay, ele queria falar a verdade absoluta. E a verdade absoluta é sempre amarga. Você pode brigar comigo, mas isso é um fato natural. Ela é amarga no começo, sempre. Ela não é doce, pelo menos no começo. Mas depois que você passa essa parte amarga, você vai sentir o gosto doce. Mas está escrito isso no Bhagavad Gita. O que é muito saboroso no começo, depois se torna veneno. Isso está escrito no Bhagavad Gita, né? Essa é a verdade. Então, Vrindavan Dastakur Mahasai. Para ser Sejamos francos, ele é o escritor original da Bengala, o mais antigo. As suas representações eram perfeitas, o seu Siddhanta, apesar de ser muito complexo, ele conseguia representar de uma maneira muito atraente, mas uma qualidade estava lá. Para entender, você tem que tomar abrigo nos seus pés de lótus, nos pés de lotes de Vrindavan Das Thakur. Se você quiser desafiar o texto, você não vai conseguir com a interpretação lógica. Então, Vrindavan Das Thakur ele foi rejeitado por toda a sociedade daquela época, a sociedade dos Smarta Brahmanas, dos Brahmanas de casta. Ele, externamente, parecia colocado à margem. Mas, na verdade, um Vaishnava nunca pode ser colocado à margem. Você pode dizer isso. Esse é o um privilégio. Um Vaishnava puro, às vezes, aparece e você quer jogá-los longe. Não tem nada a ver com você. Fique para lá. Nós somos outros Vaishnavas. Como assim? Por que Prabhupada Bhaktisiddhanta passou aqueles passatempos com os Sahrajiyas, com os falsos Vaishnavas? Eles queriam matar Prabhupada, simplesmente porque Prabhupada Baksudanta queria falar sobre a verdade absoluta e os brahmanas não queriam ouvir sobre isso. Então, no nome do Bhajana, se você quiser fazer algum compromisso com os falsos Vaishnavas, com os Sarrajias, você não vai poder sobreviver, porque o Haribhajana, na adoração a Krishna, não é algo barato que você faça qualquer coisa assim. Então, Vrindavadas Thakureli tinha sido rejeitado por toda a sociedade dos brahmanas, mas, mesmo assim, ele não mudou nenhuma vírgula do Siddhanta, da filosofia pura. Ele escreveu muitas coisas, mas escreveu principalmente esse Chaitanya Bhagavata, cuja leitura, diz Prabhupada Bhakti Siddhanta, pode nos levar a termos a concepção mais elevada. Então, uh, antes, como já dissemos, disse Maharaj, esse livro se chamava Chaitanya Mangala, mas a mãe dele, Narayana Devi, pediu que ele, o livro se chamasse Chaitanya Bhagavata. Então, ele seguiu esse conselho. Então, quais eram as especialidades desse livro? Vou falar sobre isso e depois nós vamos parar. Quais são as especialidades do Chaitanya Bhagavata? Primeira coisa. Muito bem. O segundo ponto, ele diz que todos os outros escritos Todos os outros escritos sobre Goranga Mahaprabhu. Tudo você, eles foram escritos em base neste livro. Com base neste livro. Vrindavan Dastakur Mahasai é o último discípulo. Muito bem, Nityananda Prabhu. Ele deu toda a misericórdia para Vrindavan Dastakur. E Vrindavan Das Thakur Mahasaya, mesmo sem saber, sabendo ou sem saber, é mais possível falar de, uma, de, um, de algo que se manifestava quase inconscientemente, como se alguém tivesse sentado no seu coração e ele tivesse falado o que ele, escrevido, o que ele escreveu. Ele dizia, como o das Kaviraj. alguém escreveu esse livro. Eu, eu, eu me maravilho, eu estou velhinho, dizia Krishna das Kaviraj. eu sou tão velhinho que eu não consigo nem me mover mais. Krishna das Kaviraj Goswami escreveu. Eu não consigo mais me mexer. Eu estou tão velhinho. Ele escreveu... Como é que eu vou escrever agora? Ele escreveu que Madana Mohana, o próprio Krishna escreveu o que ele estava escrevendo. Eu estou escrevendo e isso parece um milagre, porque eu estou velhinho eu não consigo nem me mexer. Como que eu escrevo tudo isso? Disse Krishna Das Kaviraj, o autor do Chaitanya Charitamrita. Ele disse ao Senhor Supremo, Madana Mahana, que está escrevendo este livro. O papagaio. Eu sou um papagaio. O papagaio só repete o que ele ouviu, o que ele aprendeu. Eu fui guiado por uma força desconhecida. Eu começava a escrever e minha caneta ia para lá. Glori uma glorificação de Nityananda. eu não sabia nem por quê. Por Eu queria glorificar Goranga, mas o tempo todo eu estava glorificando Nityananda. A caneta Ia sozinha na direção da glorificação de Nityananda. E depois de escrever este livro, Vrindavan Das Chakur Mahasaya disse, se eu escrever mais e mais, esse livro vai ficar muito grosso, e ninguém vai querer ler, as pessoas vão falar, nossa, tem mil e tantas páginas. Então, ele decidiu parar. Eu teria escrito mais, mas, de acordo com o desejo de Goranga, ele parou de escrever porque alguém no futuro iria escrever mais sobre esses passatempos. Eu gostaria de fazer uma conexão com o caso de Madhvacharya. Por que, que Madhvacharya não falou sobre os segredos? de Achintya Beda-Beda-Tattva, se ele era um grande Acharya. Ele escreveu coisas importantes. Ele é discípulo de Vyasadeva também, porque ele recebeu ordens do Senhor Supremo de parar em um determinado ponto. Ele recebeu ordens de, do próprio Krishna para ir até um determinado ponto, do ponto de vista filosófico, para que depois depois alguém viesse depois dele e terminasse a explicação. Da mesma maneira, Vrindavan Das Thakur parou de escrever, de acordo com o desejo de Goranga Mahaprabhu de Nityananda, ele parou num determinado ponto dos passatempos. Porque um dia mais tarde, Krishnadas Kaviraj Goswami iria escrever a continuação, o Chaitanya Bhagavata. Ninguém deve lutar com esse ponto. Isso é simplesmente assim. Isso não significa. Que Vrindavan que não soubesse sobre os segredos, sobre os passatempos Chaitanya Mahaprabhu. Não. Ele simplesmente parou num determinado ponto, porque ele sabia que alguém mais adiante viria, a, pelas ordens do Senhor Supremo, descrever de os últimos passatempos de Chaitanya Mahaprabhu. Então é por isso que você não encontra esses últimos passatempos de Chaitanya Mahaprabhu neste livro. Você até pode encontrar mais. Não os detalhes, tem algum, tem algum toque, alguma coisa tem, mas não em detalhes. Vrindavan Das Thakur teria escrito todas as lilas, todos os passatempos, mas ele parou em determinado ponto pelo desejo de Nityananda, porque alguém viria a completar este conhecimento. E Krishna Das Kaviraj Goswami então vai completar. E ele escreveu. Porque você me deixou os seus remanentes, ele disse para Vrindavan Dastakur. Eu recebi um pouco de raça, um pouco de amor por Krishna e estou distribuindo isso. É pela tua grandiosidade que eu estou escrevendo esta continuação dos passatempos. disse Krishna das Viraj. Então, Vrindavan Dastakur, todos os passatempos de Chitanya Mahaprabhu, mesmo assim, estavam no coração de Vrindavan Das Thakur, todos os passatempos. Ele propositalmente para um determinado ponto para que alguém tenha a chance de ler algo a mais. A cada passo, Krishna das Kaviraj Goswami pede perdão. A cada passo, Krishna das Kaviraj pede perdão para Vrindavan Das Thakur. Ele dizia, ele pedia perdão, por favor, me perdoe. Se eu tive a audácia de escrever esses passatempos, perdoe essa minha é, falta de humildade, ele dizia. Porque ele é Vyasadeva. Mas se você, você quiser brigar comigo, mas Maharaj, quem é mais importante? Vyasadeva, que era Vrindavan Dastakur, ou... Krishna daska viraj que era a própria Kasturi Manjari. Quem é mais importante, essa ou Kasturi Manjari? Que pergunta Tola? A gente não faz esse tipo de pergunta. Eu não vou responder isso. Vrindavan das Thakur era via Sadeva. E não era só via Ele era Kusum Apida Saka. Ele era um dos Gopas. Então, ele tinha essa dupla personalidade. Ele era composto assim como a Doitacharya, que é Sadachiva e Mahavishna. Ambos vieram nessa personalidade de Vrindavan Das Então, agora, se você perguntar quem é mais importante, Vyasadeva ou Kasturi Manjari? Que pergunta tola. Você não deveria perguntar isso. Nós não vamos falar dessa maneira. Vyasadeva é importante no sua maneira e Kasturi Manjari, que é Kishandas é importante de outra maneira. Quem é mais importante? Guru Kishoradas Babaji Maharaj que era Guna Manjari ou Bhakti Siddhanta Sarasvati que era Nayana Mani Manjari? Não, se fa não fazemos esse tipo de pergunta. Quem é o guru de quem? Guru Kishoradas Babaji Maharaj pensava que Prabhupada era o guru dele para Prabhupada Bhakti Siddhanta pensava que é, Guru Kishoradas Babaji Maharaj era o seu guru. Quem é mais importante, Guna Manjari ou Nayanayana Manjari? É é Nayanamani Manjari, e, perdão. Prabhupada pensava, pensava que Gorakhishoradas Babaji Maharaj era o guru dele, mas Gorakhishoradas Babaji Maharaj pensava não. que Prabhupada Bhaktisiddhanta era o guru dele. Os Paramahamsas pensam assim, quando eles se encontram, eles têm essa que impressão. Eles, eles não querem méritos, honra, nada. As pessoas querem dar honras. Se ele fizer alguma tipo de concessão, as pessoas iam derrubar honras em cima deles. Mas eles não querem isso. Por exemplo, como nessa assembleia famosa, na qual o uh, falou, discursou para milhares de pessoas. E houve uma briga naquela época sobre, em relação a dois tópicos. O brahmanismo, o brahmanismo, os brahmanas são mais importantes que os vaishnavas ou o vaishnavismo é mais importante do que a comunidade dos brahmanas? Esse foi o tópico que eles discutiram durante sete dias. E lá estava um grande discípulo na linha de Vakeshra Pandit, Vishambarananda Dev Goswami. Na linha de Shamananda Prabhu, ele pediu para Prabhupada, que naquela época era chamado de Bhimala Prachada, ele era bem jovem ainda. Bhaktivedanta Thakur não pôde ir porque ele estava num passatempo de doença, então ele abençoou Bhimala Prachada, que foi lá. Ele recebeu a misericórdia de Bhaktivedanta Thakur, falou: Vá, vá, não tem problema, você vai saber. Bhaktivedanta Thakur deveria ter ido, mas ele estava doente. Então, Prabhupada quis explicar a razão pela qual ele ia explicar esse tópico. Naquela época, milhares de pessoas vieram escutar Prabhupada. Estava de pé numa plataforma e ele estava cheio de brilho corporal, como, como se você olhar para um Vaishnava, você vê que ele é cheio de poder tem uma coisa que sai do corpo deles como um brilho. As pessoas ficam hipnotizadas. Todos queriam tomar abrigo nos pés de Lodiparapada Bhaktivedanta, o dia inteiro. Um líder, um dos líderes entre os membros do comitê, que tinha havia organizado esse sabat, esta assembleia, Alguém que era importante de acordo com a estimativa das pessoas materialistas. Ele eles chegou para o Prabhupada Bhaktisana e falou: Está vendo essas milhares de pessoas, pessoas aqui? Todos eles querem se tornar seus discípulos. Pessoas. Só que você vai ter que fazer um pouco de um compromisso, porque às vezes eles tomam um chá, eles mastigam um tabaco ou betel, folha de betel. O Prabhupada Bhaktisana disse: Não, mas eu não quero nenhum discípulo. O que, que eu diria de mil? Eu não quero nenhum. O que eu vou fazer comigo? Eu não vim aqui para fazer discípulo. entende? Hoje em dia, não tem, existe ninguém mais que age dessa maneira muito neutra. Eles dão é, iniciação para todos para aumentar... Os macacos. É para aumentar o número de macacos. Me mostra quem tem conhecimento divino. Você pode provar que você tem conhecimento divino? Eu não estou falando dos discípulos macacos. Eu estou falando dos que dão iniciação. Prove que você tem conhecimento divino. Eles não podem provar. Eles estão só aumentando o número de macacos que ficam pulando de uma árvore para outra, pulando para lá e para cá. Me mostra. Hum que possa entender Bhakti Siddhanta, Prabhupada pra, pra pra pra pra Bhakti Mostra um discípulo pade. que você fez totalmente em linha com Prabhupada Bhakti Siddhanta. Aí sim, eu vou dizer que você é um Vaishnava. Mayadevi pode te dar sucesso, fazer você ter não sei quantos discípulos, mas o Senhor Supremo não te dá sucesso nenhum. O seu não é um sucesso verdadeiro. Então, Prabhupada vai dizer, eu não quero nenhum discípulo, o que você quer dizer? O que você quer dizer com mil pessoas? Eu não quero dar iniciação ninguém, para ninguém. Ah, não, é só você deixar, eles fumam às vezes biri, mastigam não um sei o que, tomam um cafezinho, chazinho. Prabhupada Bhaksidanta, eu posso dar diksha para nenhum deles. Não vou dar diksha para ninguém. Vrindavan Das Thakur Mahasai ah, é aquele que nos ensinou tudo, disse Prabhupada Bhaksidanta. Isso é algo tão importante que Bhakti Thakur disse a respeito desse livro. Ele escreveu várias vezes. Alguém, no Alguém, se colocar o chaitanya Charitamrita de lado e ler o Chaitanya-Bhagavata, <risos> é melhor ainda. Bhaktivedanta Thakur foi quem disse isso. Olhe, ele disse, Oh, meu amigo, se você quer alcançar Bhakti, se você realmente quiser alcançar Bhakti, é minha sugestão que você deixe todos os outros livros, leia o Chaitanya-Bhagavata diariamente. Aí você vai ver o resultado, e Bhakti Nandataku nunca mente. Então, nesse ponto, você vai ver o resultado do que significa ler o Chaitanya Bhagavata. Eu não estou inventando isso da boca para fora. Eu mesmo leio o Chaitanya Bhagavata de Shambhaba. Mesmo sem tempo, antes de dormir, eu leio. Eu leio Chaitanya Bhagavata. Ou o Chaitanya Charitamrita, diariamente. Eu não estou falando isso só na frente de vocês. Ah, eu poderia ler. Em vez de, ah, eu poderia ler livros elegantíssimos, elevadíssimos, como o Lamani. Mas não, eu leio o Chaitanya Bhagavata diariamente. Eu poderia esquecer de comer, mas eu não poderia esquecer disso. É algo prático. Se você ler o Chaitanya Bhagavata. Se alguém ler o Chaitanya Bhagavata, imediatamente ele vai sentir uma reação ligada a Bhakti no seu coração. Porque ali há, há a misericórdia, a bênção de Nityananda Prabhu. Através deste livro, você pode receber a misericórdia de Chaitanya Mahaprabhu e de Nityananda Prabhu. E você vai ler mais detalhes sobre a vida dele. porque se a gente não entende Guru Tattva, como nós podemos avançar em Bhakti? Tudo nós entendemos pela misericórdia de Nityananda. Esse é um fato. Qualquer escrito, eu só posso explicar e entender se Nityananda está satisfeito comigo. Caso contrário, não consigo nem entender. Então, através desse livro, você pode encontrar a glorificação de Nityananda e de Gauranga e mais detalhes acerca de Nityananda Prabhu. Nityananda e Gauranga não são diferentes um do outro, porque Gauranga Mahaprabhu é o Senhor Supremo. Gauranga Mahaprabhu é o Senhor Supremo Nityananda é a primeira expansão de Gauranga. Nityananda é a primeira expansão de Gauranga. Lembre-se que você pode enlouquecer com a comparação, porque você vai ler e você vai perceber que há muitos falsos vachinamas que dizem coisas que não tem nada a ver com esses livros. Por exemplo, sobre a raça lila de Balarama. Eu posso provar tudo isso. Existem falsos intelectuais que vão falar coisas erradas para o mundo inteiro. Pela misericórdia de Nityananda, é possível entender o Goura-lila. Pela misericórdia de Nityananda, é possível entender o Goura-lila. O chaitanya Charitamrita e o Chaitanya-Bhagavata são mais específicos até do que o... Srimad Bhagavatam. Por quê? Porque eles têm Siddhanta secretos. Eles têm filosofias secretas. Krishna é idêntico ao Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu é igual Chaitanya Siddhanta. O Chaitanya também assim, cheio de Siddhanta secreto. Há pessoas que podem entender alguma coisa. Mesmo, mesmo aqueles que conseguem entender o Srimad Bhagavatam, às vezes não conseguem entender o Shaitanya, Sha, Shaitanya Bhagavata ou o Shaitanya Amrita. So, o conteúdo desses livros é muito elevado. Então, Vrindavan Das Thakur Mahashai vai to Nisham, nos to ensinar to 5, Nithana, a glorificar os pés de Lot A partir de amanhã, à nós vamos chegar so até a última página. Enquanto eu estiver vivo, continue, vou fazer este curso, estas finished, aulas. Else, you know? E se Go eu ter, conseguir terminar, antes eu posso But ler outra coisa. Starting, hoje é o dia que começa, start. hoje é um dia muito auspicioso, so, muito without benéfico. Então, sem glorificar Nityananda, Brindamandas Thakur, Thakur, Thakur nos diz, Tome cuidado. Ah, por exemplo, vocês têm que tomar cuidado. Uma vez, um grande erudito, um erudito tão famoso, ele escreveu muito, escreveu sem parar. E ele fez erros, mesmo assim, ele fez erros sobre Nityananda, grande escritor famoso. Ele ficou conhecido até nas sociedades Vaishnavas, mas cometeu erros. Sobre Nityananda. Ah, que de Nityananda. Não é possível, ele disse. Mas você está escrevendo. Não, mas ele escreveu, perdoe. Ele escreveu centenas de livros. Se eu botar na sua cabeça todos os livros que ele escreveu, você morre achatado. Com a pressão daquela montanha de livros que ele escreveu. Se deitar no chão, eu jogar os livros em cima de você, você morre também. E esse homem que escreveu tudo isso... Cometeu erros sobre Nityananda. Ele disse que Nityananda não tem a sua raça lila. Ah, é porque ele não Pobras, leu o Chaitanya Bhagavata, não entendeu nada. Com esse Siddhanta, nós vamos parar aqui hoje e amanhã nós vamos retomar. Então, Prabhupada disse que Nityananda Prabhu, como sabemos, Sabemos que o Senhor Barajas Supremo é, o, é a suprema personalidade de Deus e que Balarama é a sua primeira expansão. Da mesma maneira que Goranga Gora Mahaprabhu é o Senhor Supremo, Supremo e okay. Nityananda é a sua primeira expansão. Fast expansion, fast expansion, fast expansion, fast expansion. Todo mundo fala fa primeira expansão, then, primeira expansão, primeira expansão, mas o que você quer dizer com isso? Significa que a primeira exp expansão é idêntica à Krishna. Somente a, a cor muda All um sense. pouco. O resto todo é igual, a cor muda, mas o resto é todo igual. É, Balarama pode usar até a pena de pavão, só que a diferença deles é a cor, né? preto e branco. Então, Balarama é o único que pode se reservar essa supremacia. Então, Balarama é a primeira expansão, mas ele é o único, dentre todas as expansões de Krishna, que vai manter a supremacia de poder fazer a sua própria Arasalila. Nenhum outro pode. Então, existe essa palavra que eu estava esquecendo, mas eu lembrei agora. De acordo com o Prabhupada Bhaksidanta, deveria dizer que Krishna é Vishay Vigraha, ele é o objeto do nosso amor e Balarama é Ashraya Vigraha, a morada do amor. Então Krishna ou Mahaprabhu são Vishay Vigraha e Nityananda Balarama são Ashraya Vigraha. Prabhupada Siddhanta falava sobre isso. Mesmo que Nityananda Balarama Vão expressar as suas emoções, que Nityananda Balarama expresse a sua emoção de Ashraya Vigraha. Mesmo assim, mesmo assim, Ashraya Vigraha é predominante em Balarama, ou seja, o fato de que ele cria as realidades. A, a Vishaya Vigraha também quer dizer aquele que desfruta das realidades. Eu peço perdão, amanhã nós vamos retomar por aqui. O verso que eu comecei foi este. Então, este verso fala de um oceano de conhecimento. Ninguém pode atravessá-lo sem a misericórdia de Nityananda Gauranga. Somente pela misericórdia de Gauranga e Mahaprabhu nós podemos atravessar este oceano, pela misericórdia de Nityananda Balarama. Amanhã nós vamos falar mais sobre este Siddhanta. Vantchakalpatarubyashakripassindubyavachah. Patritanampavanibhyovaishinavibhyo namanamaha. Então, e alguém vai fazer uma pergunta agora. Ah, é. uma Ele está perguntando em russo. Provavelmente alguém vai traduzir. So you, you, Eu não entendo o russo, diz Shambhava. Bhakti Rakshakshidra Goswami Maharaj diz a, a pessoa que está traduzindo que nós devemos ser humildes na frente dos Vaishnavas, mas nós não podemos ser humildes na frente dos materialistas. Não, não, não, não, Ok, Siddharman, writing nice, but I can show you in Bajan Rasha. Em Bajan Rasha, I can show you even in front of explicado. So que nós podemos também mostrar um pouco de Humildade diante dos materialistas fora do nosso ambiente, se isso formos fazer dar Harikatha. O Prabhupada Bhaktisiddhanta externamente honrava as pessoas que vinham ali grandes ministros e coisas assim. Mas por quê? Se eu conseguir algum favor para a pregação, para o bhajana de Krishna, pela pregação em nome de Goranga, então tudo bem. Ele agia de maneira humilde. Eu vou explicar este ponto amanhã. Amanhã nós vamos falar em detalhes sobre, por exemplo, o fato de que Ramana Goswami Maharaj, quando ele viajava de trem, como é você? Eu não sei como é que você viaja, eu viajo de trem. Então, quando alguém come peixe do lado dele, com cebola e alho, vem um cheiro horrível. Ele nunca fazia, ah, que cheiro horrível, não. Vou explicar isso, isso é uma pergunta muito boa. O não gritava, ele sabia que se, eu falasse, se ele falasse assim, eles vão se sentir insultados. E, essa, e se eles forem bravos comigo, eles podem cair mais ainda. Eu vou falar sobre isso. É uma pergunta muito boa. Agora não tenho mais tempo, tenho que dar. Harikatha em Bengali.